Hugo, pode descrever-nos o âmbito do projeto e qual a aplicação que poderá vir a ter? Qual a sua utilização? Sim, então nós fizemos uma extensão para, para o Google Chrome, em que as, os utilizadores podem utilizar o site do, do arquivo .pt sem necessitarem de estar a aceder propriamente ao site. Isto permite uma pesquisa muito mais rápida e mais facilitada para os utilizadores todos. E qual é o impacto que poderá vir a ter no futuro? O impacto é, lá está, na poupança de tempo, para quem faz muita pesquisa, até para teses ou para projetos, isto poupa um imenso trabalho uh, no, nas pesquisas, tanto de imagens como de ficheiros, de sites, e facilita muito uh, no, nos resultados. Estão satisfeitos com a uh... Sim, sim. Até já ficámos ainda mais satisfeitos quando já obtivemos algumas críticas de volta, que já tivemos pessoas a dizer que, que gostaram muito e que realmente melhorou o seu tempo de pesquisa e isso ainda nos deixou mais contentes, não é?